Oi gente, bom dia, tudo bem? O ministro da Economia, Paulo Guedes, volta à Câmara dos Deputados hoje para defender a reforma da Previdência. Dessa vez, o ministro vai participar da audiência pública na comissão especial da Câmara. Pesquisadores da USP em São Carlos criaram uma substância capaz de matar larvas do mosquito da dengue. É o extrato de açafrão, que recebeu o nome de curcumina. Misturado na água, ele é capaz de matar as larvas em até 48 horas. O estudo agora vai para a Anvisa e, se for aprovado, pode ajudar no controle da dengue. Com o sucesso do filme Vingadores Ultimato, o R7 resolveu unir os super-heróis e os clubes de futebol do Brasil. Numa brincadeira, fez uma comparação dos heróis com os times do Campeonato Brasileiro. Eu vou dar um spoiler aqui. O Flamengo seria o Homem de Ferro. Você quer saber quem representa o seu time? Entra lá no r7.com. Tchau!